Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arrobaHJTRD, e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje, eu falo sobre um tema que eu acredito que eu nunca abordei antes na internet. Eu nunca falei sobre isso no meu Instagram, eu nunca falei isso no meu canal no YouTube. E como vocês viram no título, hoje eu vou falar sobre o processo da minha mudança de nome. Porque são as pessoas mais da minha vida pessoal mesmo sabem sobre isso. Toda essa questão do meu nome, que hoje em dia é diferente do nome que eu recebi quando eu nasci. E no vídeo de hoje, eu compartilho essa história com vocês, então... Se você quiser saber como é que foi esse processo da mudança do meu nome, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo se for novo por aqui, e também já ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. <risos> Então, quando eu nasci em 2002, os meus pais obviamente me registraram, como toda pessoa deve ser registrada. Já tava decidido que o meu prenome seria Gabriel e o meu nome seria Jordan, né, que é o que a gente chama de nome composto. Então, Gabriel Jordan já tava tudo certo, só que o problema veio na hora de dar o meu sobrenome. Por lei, naquela época, era obrigatório, era mandatório que fossem passados os últimos sobrenomes dos pais, ou seja, o último sobrenome da minha mãe vinha depois do meu nome e o último sobrenome do meu pai vinha depois do sobrenome da minha mãe. E assim os dois sobrenomes configuram o que a gente chama de nome de família, ou então o sobrenome completo. Então eu tava lá com o meu nome, que me deram no meu batismo, que era Gabriel Jordan Costa, e tinha um outro sobrenome que eu retirei essa aqui é a minha certidão de nascimento eu tô tentando cobrir o máximo de informações e deixar só o meu nome mas enfim, esse era o meu nome de batismo eu frequentemente assinava os meus documentos em todos os ambientes que eu visitava como Gabriel Jordan Costa porque é assim que eu me identificava e assim como eu me identifico hoje em dia até porque esse é o meu nome hoje em dia ou então eu assinava com Gabriel Jordan Costa e ponto eu sempre assinava assim, documento de escola, escola de música, escolinha de natação enfim, todos os ambientes que eu frequentava quando eu era criança, porque todos esses documentos que eu assinava eram em ambientes informais não era nada realmente sério, não era nada governamental, então de fato quando eu era criança, não era um grande problema na minha vida mas o problema maior veio quando eu cresci por lei, ao assinar documentos mais importantes, eu não sei se vocês sabem mas vocês são, vocês não, né, a gente é obrigado a assinar o último sobrenome por extenso, então se eu fosse assinar um documento, de qualquer forma eu tinha que assinar incluindo o sobrenome que eu não gostava, e era isso que me incomodava tanto no meu nome. A primeira vez que eu considerei mudar de nome, eu tinha 14 anos de idade mas essa ideia só tinha passado pela minha cabeça mesmo, eu vim mudar de nome esse ano já, aos meus 17. Por lei, você só pode mudar os seus documentos por algumas circunstâncias, ou quando algum dos seus nomes é vestatório ou então quando foi registrado errado quando por algum motivo isso te associa com alguma coisa ruim, por exemplo, quem foi abandonado pelos pais e tal, pode mudar de sobrenome pode excluir o sobrenome ou substituir por outro só que nenhum desses era o meu caso, eu realmente não gostava do meu sobrenome porque eu não me identificava com ele. A minha sorte é a seguinte. Por coincidência, o Costa, o sobrenome Costa, coincidia também no nome do meu pai. Era o nome de família da minha mãe e era um dos nomes de famílias anteriores do meu pai. Ou seja, tava lá no meio do nome dele, porque meu pai tem um nome gigantesco e ele tem vários sobrenomes e um deles era o Costa. Foi então que em junho desse ano eu falei que eu gostaria de mudar de nome pra o meu pai. E o meu pai é advogado, ou seja, isso me facilitou bastante, também me economizou muita grana, né, porque eu ia ter gastado no mínimo uns 10 mil reais pra fazer isso aqui e eu fiz de graça, né, já que foi ele que me deu o sobrenome que eu não queria, ele que tire, né? Então, basicamente, o que aconteceu foi que por meados de julho desse ano, eu falei que eu gostaria de trocar de nome, e lá por agosto o meu pai escreveu o processo e a gente iniciou. Eu já vou falar logo que eu sei que alguém vai perguntar, ai, ah, mas o seu pai não se importou de você tirar o último sobrenome dele? Nem um pouco, até porque o Costa também é um dos nomes de família dele, então, de qualquer forma, eu já tô representado pelo meu nome, e Jordan é o nome do meu pai, então eu já tenho o nome dele associado a mim, de qualquer forma. Mas, enfim, a gente escreveu, quer dizer, eu eu falei pra ele toda a minha situação e os motivos pelos quais eu achava que eu poderia mudar de nome. E ele, enquanto advogado, foi lá e escreveu a peça completa e também complementou, né? Porque eu não tenho formação em direito e ele tem, né? Então obviamente ele saberia como passar a mensagem pra o juiz, né? E foi aí que a gente mandou pro Poder Judiciário. Eu mandei a minha carteira de identidade antiga, essa aqui ainda consta como Ibiapina. Também mandei a cópia da minha certidão de nascimento, essa aqui que é o modelinho antigo. Gente, olha como era pequenininha a certidão de nascimento antigamente. Hoje em dia, literalmente uma página, olha o tanto que cresceu. Mas enfim, os dois únicos documentos que eu já tinha tirado na minha vida tinham sido apenas o meu RG, o meu CPF já veio incluso no meu RG na época em que eu tirei, e a minha certidão de nascimento, óbvio que foram os meus pais que fizeram para mim quando eu era recém-nascido, e acabou que eu nunca tirei nenhum outro documento porque eu sempre tive essa vontade de corrigir o meu nome nos meus documentos. Aconteceu que o processo passou mais ou menos um mês ou um mês e meio em trâmite, até que saiu a sentença do juiz, que eu tenho impressa aqui, e inclusive essa sentença eu tive que levar para vários lugares quando eu fui renovar os meus documentos para corrigir o nome. Na verdade, não é isso aqui. Isso aqui é a sentença de arquivamento. É essa aqui, <risos> o que eu queria mostrar para vocês. Está dizendo que Gabriel Jordan Costa Biapina ajuizou a presente ação com o objetivo de corrigir o seu assento de nascimento para excluir de seu nome o sobrenome Biapina. Resumindo, gente, basicamente, o juiz estava dizendo que eu tinha solicitado que o sobrenome Biapina fosse excluído do meu nome. Aqui, ele fala com várias palavras que alega o autor que o patronímico Costa já é comum nos nomes de seus genes. Metores, sendo redundante manter os dois sobrenomes dos meus pais e de fato era redundante, porque costa já era comum tanto a minha mãe quanto ao meu pai, não tinha porque eu ter um sobrenome exclusivamente do meu pai só porque, além de anos atrás, obrigava e de fato eu nem gostava desse sobrenome eu sou menor de idade, então eu enviei o meu documento, né que foi a minha carteira de identidade e também enviei a carteira de identidade da minha mãe a carteira da OAB do meu pai. E resumidamente, o que o juiz digitou dentro desse documento, eles digitam muito, gente. Juiz e advogado fala bastante, mas eu vou resumir para vocês. Embora a regra seja a imutabilidade do nome, existem exceções e, no caso em tela, pode-se deduzir com clareza que exclusão do sobrenome e biapina, que era o meu sobrenome antigo, não trará qualquer prejuízo ao autor e facilitará sua identificação no âmbito familiar, porque de fato facilitaria tanto no âmbito familiar quanto no âmbito pessoal mesmo, porque eu sempre assinei como Gabriel Jordan Costa. aqui eles chamam de dispositivo né, essa parte, mas basicamente o que importa é a decisão dele que vem no último parágrafo, com fundamento no artigo 109 da lei número 6015 73, julgo procedente a pretensão inicial e determino que seja retificado o assento de nascimento do autor, que no caso é o meu nome aí ele diz aqui que tá lavrado no livro tal, tal, tal na folha tal, tal, tal, lá do cartório que eu não vou dizer qual é, para excluir de seu nome o sobrenome antigo e para que possa constar Gabriel Jordan Costa aí aqui no final ele falou, publique-se registre-se e intime-se. Quando esse processo saiu, eu fui exatamente no mesmo cartório da minha cidade em que os meus pais me registraram quando eu tinha dois dias de idade. Não fiz fila, não tinha ninguém lá, já tinha uma moça no balcão. Conversei com ela e ela pediu uma cópia de todos os meus documentos. Eu entreguei uma cópia desses dois documentos. Essa aqui é a sentença que o juiz deu dizendo que eu tava liberado pra poder ir no cartório e mudar o meu nome. E essa aqui é a certidão de arquivamento do processo que significa que depois que o juiz autoriza e tal, o seu processo vai ser arquivado porque o seu processo já foi concluído já foi fechado, então eu tinha que provar que tava fechado também, levei uma cópia da minha certidão de nascimento antiga, que é a pequenininha, e também levei uma cópia do meu RG antigo, a moça falou que eu ia precisar aguardar alguns dias, se eu não me engano eu fui lá no dia 16 de outubro então eu deixei todos os meus documentos lá e ela pediu pra que eu retornasse no dia 18 de tarde, no dia 18 eu retornei ainda com os meus documentos originais, e me foi instruído que eu levasse a minha certidão de nascimento antiga, que é essa aqui, porque e eu teria que deixar ela lá pra poder receber a nova, que é essa aqui mas a moça do cartório me disse que não seria necessário, não funciona mais assim, você pode ficar com as duas, tanto faz eles só atualizam hoje em dia mesmo a sua certidão, e foi aí que eu peguei a minha certidão já corrigida ai gente, tá diferente, mas vocês estão vendo aí né o meu nome, Gabriel Jordan Costa totalmente corrigido belíssimo, do jeito que eu sempre quis e eu sempre assinei. No caso, por se tratar de uma segunda via, eu tive que pagar uma taxa custou R$34,00 para poder retirar esse documento lá no cartório e veio até impresso o valor aqui. Então, de fato, atualizando a minha certidão de nascimento, eu já tava com o meu novo nome. Eu já sou Gabriel Jordan Costa. Então, era hora de eu ir renovar o meu RG, porque eu não podia continuar usando o meu RG antigo, né? Eu agendei no órgão do governo estadual, daqui de onde eu moro, para ir renovar. Aqui o nome é viva, mas eu sei que varia de estado para estado, e aí eu agendei uma segunda via do meu RG com retificação de informações. Agendei tudo online, cheguei lá, esperei na fila, e aí foi tudo normal. Peguei a minha senha, também paguei para renovar o RG. A gente paga para renovar todos os documentos, gente. E eu precisei levar os meus documentos necessários, que era o RG anterior, e a minha certidão original ou cópia autenticada em cartório que conste o estado civil. Para renovar o meu RG, teve uma taxa de R$32,83. No caso, se você não agendar online, você tem que pegar uma fila para tirar uma senha, depois você tem que tirar uma fila para poder pagar o procedimento que você quer, e depois uma fila para ser atendido. Como eu já tinha agendado online, eu peguei só duas filas, eu peguei só a fila de pagar e a de já tirar a foto para renovar o meu documento. Minha identidade ficou pronta no mesmo dia já, mas eu só fui pegar no dia seguinte, porque ele falou, você pode pegar hoje, é 5 horas ou então amanhã de manhã, e depois que eu tirei os documentos, eu fui só fazer algumas compras e eu terminei, tipo, ainda eram 2 horas, eu não ia esperar até 5, então eu voltei no dia seguinte, e pronto, já estava com o meu RG corrigido. No entanto, mesmo que você renove todos os seus documentos, você tem que atualizar o seu CPF, isso foi uma coisa que eu demorei a fazer, fui na Receita Federal pra atualizar o meu CPF, levei o meu processo levei todos os documentos e aí eu recebi esse cartão aqui impresso num papel que eu tô segurando desse jeito pra não mostrar o número do meu CPF pra vocês já viu atualizado com o meu nome, é Gabriel Jordan Costa o governo tem vários órgãos né? mas nem todos eles se conversam entre si então é por isso que é importante que você vá na Receita Federal e atualize suas informações pra manter tudo dentro da ordem e pra facilitar a sua vida também, basicamente foi tudo isso que eu fiz, de resto todos os meus Outros documentos eu fui tirando em primeira via. Mas no mais é isso. Hoje em dia todas as minhas informações estão atualizadas. Todos os meus documentos. Já tirei todos os documentos que eu ainda não tinha. Todo mundo duvidou que eu ia conseguir trocar de nome. Mas não. Eu consegui mudar o meu sobrenome. Finalmente eu tenho um nome com o qual eu me identifico. Eu me chamo Gabriel Jordan Costa. Se você quiser mudar de nome. Vai atrás. E se você puder é claro. Nem todo mundo tem condições de pagar um advogado. E nem todo mundo tem um pai advogado. Que nem eu tenho né. Você pode tentar pela defensoria pública. Demora mais, mas pelo menos é gratuito E você pode tentar mudar de nome Por lá, né? E a minha dica também é que se você Fizer esse processo e o primeiro Juiz recusar o seu pedido Recorra pra cair na mão de outro juiz Que talvez ele aceite. Então é isso Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa O seu like aí embaixo. Comenta aí Se você gostaria de mudar o seu nome Ou o sobrenome também. Lembrando também Que essa foi a minha experiência Enquanto um cidadão que trocou de nome Eu não sou advogado, eu estou aqui contando A minha experiência. Eu tô contando o que aconteceu comigo, não necessariamente o seu caso vai ser por todos esses passos eu realmente só estou falando o que foi necessário no meu caso para atualizar todos os meus documentos e o meu nome em todos os sistemas governamentais, também não se esqueça de me seguir no Instagram, Twitter e TikTok, todos em arroba tô sempre postando conteúdo por lá então vai lá dar uma conferida e com tudo isso dito, eu acho que esse foi o vídeo de hoje, see you